tá uhum. Muito boa, gela bem, 12 volts tá? Tem a nossa gaveta aqui para guardar os talheres certo Aqui, onde nós fizemos a máscara ó, do papazinho Fogãozinho, duas bocas Aqui dentro tem um P13 o um jãozinho P13, tá? E aqui se quiser cozinhar na rua Aí tem uma vareta que vai aqui embaixo ali, né um pezinho Coloca o pezinho ali, ó o Eu puxo o fogão daqui e coloco aqui, pra cozinhar. Pra ela pegar um fresquinho na praia. Beleza? <risos> Aí, dia de chuva, a gente cozinha aqui dentro. Abre metade da porta e cozinha aqui dentro. Usa mais aqui quando vai fazer fritura? Fritura, né? fritura. daí, uhum. né? Pra ser o cheiro e tal, né? E a nossa vida é aqui, cara. Nosso cockpit, né? Aqui tá cheio de coisa, uma bagunçada ali, rapaziada. A nossa baguncinha também. onde vai, vai coisa estocada também. Eita, baguncinha ah. boa! E aquela bagunça assim, ó. Tu dorme, né? Vai dormir de noite, tem tirar tudo dali e passar tudo pra cá. De dia vai tirar tudo daqui, passa tudo pra lá pra viajar. E essa manobra é todo dia. Todo dia uhum. de Mas é uma manobra. Cara, eu não é tenho que né? por nada. Coloca Hã? ali dois minutos, um minutinho e tá. É? Vai, o estoque. Né? O estoque.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 Barrinhozinho de água de 60 litros Tem 60 litros, tá? Tem uma bombinha ali Que eu acho que não vai dar pra ver Uma bombinha com pressão de água ali Essa torneira aqui? Essa tem é uma bombinha aqui, atrás aqui ó. Uhum. Aqui tem a mangueira Tá? Pra nós tomar banho Amor, ó. liga aí pra mim Aqui atrás vocês Deixa ativam tenha... é. Ó Vamos tomar um banho aqui, ó De noite de bola tá. aí já era minha gostosa quentinha Entendesse? e a nossa vida é essa aqui ó entendeu quantos Nosso dia -a dia quantos litros você tem aí de, de água água no total eu tenho 85 litros no total tudo ali embaixo isso supre é quanto só. tempo de, de três dias três dias consegue três dias. manter você economizando né sim banho rápido tudo rápido show de bola tem legal um tu tem uma placa solar aqui ou é tem outra? duas placas solar de 160 amperes cada uma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 Mas isso aí então tu consegue ter energia aí pro tanto que você quiser. Enquanto tiver sol, é infinita. Se assim, eu tô no solo, faltou sol tem energia sempre. Tipo hoje o sol tá bem tranquilo, tá bem fraco, ainda tá. tá bem nublado aqui. Isso, daí o que que acontece? Ela carrega menos. Carga carrega menos. Carrega com menos intensidade. Então eu tenho menos bateria. Pô, Entendi. Mas tem uma, alguma, tipo tem uma bateria que... de reserva assim que Muito fica bom. armazenado? Eu tenho, um, eu tenho um controlador de carga, tá? Que é aquele aparelhinho lá, ó. Preto ali, não. tá vendo? Pode me filmar lá isso. Esse aparelho aí, tá? Ele controla toda a energia da Kombi. Então, assim, ó, recebi carga durante o dia inteiro. Ali vai mostrar pra mim que a minha bateria estacionária, ela tá em 14,5, que é o máximo que ela pode chegar. O que que acontece? A noite, quando não tem sol, ela baixa 10A, vai pra 13,5, que eu não tem o sol mais. Ela conserva aquele 13,5 a noite toda pra mim. Ele faz essa mágica. Daí o que, é que acontece? Eu posso ligar uma geladeira. A geladeira eu nunca desligo direto, ligado? Ligo o ventilador junto com a TVzinha pra ver, junto com nossos vídeos pra baixar na internet. Liga tudo junto e ainda sobra energia pro outro dia. Só que é assim: tem que saber controlar. O dia que chove três dias direto, ou quatro dias direto, já tens que ficar. Eu nem pé. E aí o que, é que acontece com a mágica que acontece aqui atrás. Né? Que eu fiz, né? Que todo Sim. mundo pode fazer, que é a coisa mais simples do mundo, né? Aqui é o motorzinho dela aqui ó.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 muito legal, legal, cara. Obrigado aí por mostrar, por compartilhar um pouco a tua história, né? mostrar a tua casa, <risos> abrir vontade, as portas cara. aí. É, cara, o que, o que eu te disse pra nós o que importa é amizade. Quanto mais amizade nesse mundo, melhor. Aí tá? uhum. fica com nós aí, pessoal. Acompanha nós aí. É, pessoal, acompanha lá o Instagram deles, o, Isso, o, o YouTube, YouTube deles né? também. É, se inscreve o... no canal. É de com, se inscreve lá porque a aventura só começou, tá? Nem começou, ela só começou agora. Nós então, vamos pro Nordeste, lá é bonito. Lá vocês vão ver cada lugar lindo e maravilhoso. Legal, cara. Eu sou o Catarinense, tá aqui o Sandro, viajante de como na maré. Se inscreve no canal dele, também se inscreve no meu canal. E rapaz aqui é bom, hein? O grisão aqui é fera. E a gente se vê aí na próxima viagem, ou contando histórias história de mais um viajante. Com valeu? certeza, valeu pessoal, fiquem com Deus aí.